Já peço perdão pelo estado caótico do meu cabelo Mas é muito difícil lidar com ele quando a minha mão tá assim Tô indo fazer a primeira tarefa do dia Que é buscar o solar no pet shop O Dom e ele foram castrados O Dom tinha que ser castrado urgentemente Porque ele vive fugindo de casa E aí o solar não tava fugindo ainda Mas isso poderia acontecer Então castramos os dois E foi um de cada vez Porque a gente só tem uma caixa é... Pra eles, né? Eu vou buscar o celular agora. Solar. Oi, filho. Tá bem? Vamos pra casa? Eu ia falar que essas duas últimas semanas eu andei lendo bastante lendo livro mesmo, sabe? Uau! É, eu costumava postar vídeos de, vídeos de livro no meu canal, inclusive alguns vídeos é, de literatura antigos no meu canal, é, eles continuam sendo assistidos pelas pessoas, as pessoas continuam clicando neles. Nos últimos tempos eu dei uma guinada na minha leitura, inclusive foi na época da quarentena, no início, né, na primeira semana de, de quarentena, que eu fiz download de vários e-books que estavam de graça, que que as editoras estavam disponibilizando livros de graça na Amazon e tudo mais. E aí deu esse primeiro gás, e aí agora o que está sendo gás é eu assistir as lives da Pam. e aí ela coloca um timer de 30 minutos, nesses 30 minutos é pra gente ler. E aí tem pessoas que leem, tem pessoas que fazem trabalhos da escola, da faculdade... Eu geralmente leio. E nos últimos tempos eu li muito Enraizados, eu tô quase terminando Enraizados. É um Infanto Juvenil bem leve, bem rápido. Ele é bem grande, mas assim, você lê muito rápido. E aí eu tô lendo Cinder também. E aí eu vou ler Encarcerados. Eu comprei o e-book de Encarcerados numa promoção pelo Google Play books E aí esse ano eu já li A Sereia e li O apanhador no Campo do Centeio. Eu vou estudar, inclusive eu, eu comprei o, o aplicativo do Aprovado. Eu comecei ontem a estudar literatura que... Não sei se vai dar vocês verem aqui, ó. Comecei a estudar ontem literatura, estudei 4 minutos. Aí eu pausei, eu fui dormir que eu tava muito cansada. E aí tá aqui, ó, registro de exercícios. Eu coloco a quantidade e o tipo de estudo, que é aqui também tem um tipo de estudo. Para quem caiu de paraquedas nesse vídeo no meu canal, oi, meu nome é Monique, eu tenho 24 anos, eu sou formando em fisioterapia e vestibulando de medicina, então estou estudando para o Enem pelo Me Salva, desde março, abril, por aí. E é isso. Ultimamente eu estou focando bastante nas aulas e nos exercícios por causa da minha mão que eu queimei. Então eu tô quase, eu quase não tô escrevendo nada, porque é muito difícil escrever com essa mão aqui assim. Você que eu acabei de falar que eu ia estudar horrores, mas acabou que eu comecei a conversar com amigo meu no WhatsApp e eu fiquei a tarde toda conversando com ele. E agora eu finalizei a última burocracia do meu TCC. Meu Deus. Enviei o último documento que era para enviar. Agora eu estou livre. E agora sim eu vou estudar. Mas antes Vou fazer um café com leite de soja. Tô louca pra comprar um, um headset que isola todo o barulho da minha casa. Porque assim, tem a Mel, que é a cachorra. Tem os gatos que estão surtados porque a gente castrou. E aí a minha mãe resolveu que vai prender ele pra ele não sair de casa mais. E assim, meus irmãos, caos. Mas quando... O meu irmão caçula ficou internado no hospital, eu fiquei desesperada, porque não tem esse barulho, né? não tem a pessoa em casa, então eu prefiro não reclamar e ser grata por ele estar em casa. E vamos fazer nosso café agora. Por causa desse timelapse enquanto eu tô vendo e-mails e tudo mais, o meu objeto foi postado. Em breve, em breve, vou mostrar tudo pra vocês, em breve, em breve. Ai, tô muito ansiosa, meu Deus! Hoje é sábado, o dia tá sendo muito produtivo na questão dos estudos. Já estudei geografia, biologia e filosofia. Vou estudar biologia de novo, um outro conteúdo. Coloquei curativo de Hora de Aventura, o dia que o fim. Então, eu acabei de almoçar, são duas e meia. Daí eu vou estudar Biologia, eu vou estudar as matérias que, que eu não consegui estudar essa semana. Vou refazer meu plano de estudos. Eu quero fazer simulado amanhã, que é domingo. Depois eu coloco um dia na semana para fazer o diagnóstico de prova. Eu ainda tô em fase adaptativa de plano de estudos, porque a faculdade tá começando a acabar... Tô começando a ter menos carga de trabalho, mas eu ainda tenho trabalho pra fazer. Agora eu vou prender meu cabelo, é, ligar meu ventilador e começar a assistir aula de biologia. Como vocês podem ver, eu ainda não lavei meu cabelo porque vai dar muito trabalho. Mas provavelmente eu vou lavar hoje. E aí eu vou ter que fazer tudo isso só com essa mão. Vai ser muito bom. Minha cachorro tá aqui dentro. Deixa eu abrir a porta pra mim. Tá, eu vou estudar. Tchau. Na semana, como vocês viram Estou assistindo ainda Vídeo aula de redação do Henrique Perfeito Eu ainda estou com o um dedinho ruimzinho esse aqui, né Os outros dois estão se recuperando Bem rápido, porque a bolha não estourou Mas o do meio, a bolha estourou E ele está ruim ainda Comprei papel craft Pra Essa semana já voltar a estudar Com giz pastel eu tinha parado de estudar por conta da faculdade, né? Como vocês viram. E aí eu tava vendo uns trabalhos bem legais das pessoas usando papel craft com giz pastel. Ficou, fica bem bonito, ó. Ficou bem diferentão. E aí eu comprei esse aqui. Que ele tem 50 folhas, gramatura 120. É uma gramatura ok até. Tinha um outro lá de gramatura 150, mas era o dobro do preço. E aí eu resolvi comprar mais baratinho mesmo pra testar. Como eu falei pra vocês, eu tô comprando materiais de artes mais baratos pra testar, né? Pra ir aprendendo e tudo mais. Isso não, não coube a minha aquarela, né? Eu não comprei uma aquarela barata. Mas, paciência. Eu ainda tô com a dor no pescoço, eu não sei de onde surgiu essa dor no pescoço. Mas, como vocês viram, eu tô passando gelol e eu acho que vai melhorar com o tempo, sabe? Não sei como que surgiu essa dor. Então, vamos de aula... Não consigo escrever muito bem, então Eu só assisto aula Nesse nessa, esse período Digitar eu consigo digitar Então se eu precisar anotar alguma coisa eu vou digitar E depois eu passo tudo pro meu caderno Fico bem de branco, né? Engraçado Odeio usar branco, né? Na faculdade eu odiava usar branco Mas eu fico bem de branco Tô na aula de violino agora Oh, eu tô exatamente dois trabalhos para fazer Que são cartilhas informativas Tô esperando a coragem vir para fazer Com um leve incentivo Essa é a situação da minha cama agora Eu tive que trazer a impressora para cá para imprimir algumas coisas Eu preciso arrumar minha cama Eu também preciso arrumar meu material de arte E eu preciso organizar isso aqui também eu tenho cinco cartilhas da faculdade para fazer e entregar, mas eu tô procrastinando isso até o máximo que eu posso. Eu tenho que entregar elas, acho que dia 15, hoje é dia 8, mas eu vou entregar elas provavelmente até o dia 10, que é sexta. Então eu vou procrastinar mais um pouco e organizar o que eu acabei de mostrar, que tá super bagunçado no meu quarto. Olá, boa sexta, hoje é sexta. São quatro horas, eu tô indo buscar meu computador, porque eu sou lá, dei todo display. E eu fiquei dois dias sem computador, dois dias sem fazer os últimos trabalhos da faculdade que eu tenho pra fazer. Meu Deus, falta tão pouco. E aí, contratempos. Vou buscar esse computador agora e depois vou continuar fazendo esses trabalhos, porque eu queria enviar tudo hoje, não vou conseguir enviar hoje, vou enviar então provavelmente amanhã ou domingo pra plataforma. E é isso.